Olá gente, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira Nesse vídeo eu venho aqui para falar um pouco sobre as constelações Vocês veem por aí muitos artigos, muitas histórias, está muito em voga A questão da constelação sistêmica familiar Mas existem outros tipos de constelação Tem a constelação transdimensional, a constelação transpessoal, a constelação xamânica Vou falar um pouquinho desse universo, falar onde isso interfere no, no dia a dia da gente. Penso que esse vídeo é um vídeo atemporal, por isso que eu não falo boa tarde, nem bom dia, nem boa noite. Ele vai chegar até você no momento certo, na hora certa, o tempo, né? Nessa, nessa visão da alma que a constelação traz, que é uma visão além das percepções humanas, e praticamente ele não existe, né? Por isso que a nossa força ancestral está sempre conosco, né? Ela está simplesmente em outra dimensão, em outra sintonia, mas ela está sempre conosco. E a constelação trata justamente do resgate desse poder ancestral e também trata de a gente interferir de maneira positiva. Nós temos a honra de tentar olhar para aquelas questões na nossa ancestralidade onde as coisas não ocorreram bem. Mas antes de falar da constelação em si, eu queria trazer justamente esses diferenciais que acontecem por aí na constelação xamânica por exemplo, vou começar pela xamânica primeiro, vocês sabem qual é a diferença de uma constelação sistêmica e uma constelação xamânica? a resposta é nenhuma, não tem diferença existem arquétipos novos que são trazidos na constelação xamânica todo xamanismo que as pessoas entendem como uma religião como uma prática espiritual e nada mais é do que a sintonia, o pertencimento, né? a colocação no lugar certo, esses povos sabiam viver. Então esses povos eram muito sistêmicos, o sistema funcionava. E foi isso que encheu os olhos desse grande homem que foi Bert Heidegger, que descobriu a constelação. Foi justamente como o sistema funcionava nesses povos xamânicos, também chamados de primitivos. A palavra primitivo também ganhou, no né? sentido muito pejorativo. Primitivo não é menor, não é inferior. Primitivo é quem vem primeiro, e esses povos vieram primeiro. Então, na constelação xamânica, existe o resgate da perfeição sistêmica desses povos. Portanto, toda constelação xamânica é sistêmica. Segundo, toda constelação é xamânica porque foi resgatada da Ifa. Olha como as pessoas gostam de mistificar. Sabe por que isso acontece? Por causa dos conceitos. As pessoas ficam presas a conceitos. O xamanismo é tambor, é medicina de poder, é canto xamânico, é fogo. Não, isso são ferramentas utilizadas, são também arquétipos do xamanismo. Né? Mas o xamanismo é um sistema então, de perfeição. É assim que a gente vai tratar isso. Então, Bert Hellinger encheu. Um os olhos de perceber que nesses povos, nesses povos havia uma perfeição em seu sistema, perfeição que não ocorria aqui, no nosso mundo. Existem várias explicações para isso. Bert Hellinger era sociólogo, era psicanalista, era filósofo. Era, não é, né? ele é vivo, vai fazer 93 anos, um homem maravilhoso. Mas olha só, nessa percepção que ele tinha, trabalhando com esses povos, e foi na África, nos povos Urus, também né, nesse estudo todo né, dos povoados da África, que ele percebeu que nessas civilizações não acontecia a repetição do padrão de sofrimento que acontece na nossa civilização. Isto é, a mãe, a mãe repetia a história da avó, a filha repetia a história da mãe, o filho repetia a história do pai na questão profissional ou na questão dos empreendimentos, etc, etc. Como acontece aqui. Existem muitas explicações para isso, eu não quero me alongar nessa história, mas uma delas, uma dessas explicações, é uma questão muito antropológica. Essas civilizações, elas praticam os ritos de passagem. A nossa civilização não pratica rito de passagem. Vou tra trazer um exemplo muito simples, o rito da morte. Né? A gente aqui nessa sociedade nossa, se a gente não matar o solteiro, a gente não vai ser um bom casado. Se a gente não matar o estudante, a gente não vai ser um bom profissional. Existem Mortes, né? desmistificando um pouco dessa palavra morte, é um sentido de transformação. Nessas civilizações, né, onde Bert viu, é nas civilizações indígenas também, é, nas africanas, aquela menina de 12 anos, que se casa com 12 anos, que algumas feministas ficam com dosinha delas, ela é mulher de verdade. Com 12 anos ela é mulher de verdade. Sabe por quê? Porque ela passou por todos os ritos. Ela realmente deixou, matou a menina para ser mulher. Na nossa civilização, esse é um dos ritos que não acontece. A gente tem crianças mimadas de 60 anos destruindo empresas, órgãos, órgãos governamentais, destruindo famílias, porque são crianças mimadas. O homem da sociedade branca não fez o rito de passagem. Coincidentemente, e coincidência não existe, a única civilização que faz, o único povoado, a única cultura que traz o rito de passagem, a que mais conhecido a gente, são os judeus. O judeu faz o bar mitzvah, né? Quando ele, tem, quando ele completa a idade, o um menino lá, ele faz o bar mitzvah. O que, que acontece? Coincidentemente, os homens judeus sabem lidar muito bem com o dinheiro e com a família. Por que será? Que coincidência, né? Então, todas essas questões que se quebraram e provocaram esses padrões de sofrimento na nossa civilização, nesse sistema onde Bert Hellinger viu, com outros olhos, uma outra percepção, é, ali funciona. E o que esse homem fez de genial? Ele codificou a constelação em três ordens, três códigos muito pequenos, muito, não pequenos, não, muito sucintos. Né? São três ordens chamadas, denominadas, ordens do amor. A primeira delas é o pertencimento, todo ser tem direito de pertencer. Não existe uma ordem, tá? são as três, tão importantes quando. Todo ser tem direito de pertencer A gente tem que incluir todas as pessoas No nosso sistema Ninguém pode ficar excluído A segunda Hierarquia Quem veio antes é maior Ponto final Seja na sua empresa, aquela pessoa que chegou lá antes Seja na sua família Seu irmão mais velho é maior E você nunca vai ser maior Do que os seus pais Filho, não cuida de pai Filho, tenta devolver uma pequena fração daquilo que recebeu dos seus pais, que é a vida. Isso não tem como pagar. Então, filho não cuida de pai. Eu escuto pessoas falarem, olha, agora eu tenho que cuidar da minha mãe. Primeiro que isso é uma honra, você cuidar da sua mãe. E segundo, você não está cuidando dela, você está retribuindo. Então, são percepções que, quando mudadas e colocadas em seu lugar correto, as coisas simplesmente passam a fluir para essas pessoas. Ok? Pertencimento e hierarquia. Esqueci de falar da última. Equilíbrio de troca. Toda relação tem que ter equilíbrio de troca. Homem e mulher, casais, casais e homens, casais e mulheres. Não há julgamento nessa esfera. É, todo, toda relação, sócios, tem que ter um equilíbrio de troca. Se um sócio trabalha mais que o outro, nessa relação. Se um sócio investe mais dinheiro que o outro. Se num casamento alguém dá mais que o outro, toda a relação que não houver equilíbrio de troca ela vai sucumbir nas minhas palestras ou nas, nas minhas constelações, eu destrincho mais esses, essas três ordens do amor, porque chamam um ordens do amor? porque o amor precisa de uma ordem, isso é um outro conceito cuidado para você não cair naquela coisa rígida. ordem significa basicamente dar uma retórica, dar um caminho para esse fluxo, o amor ele é algo, né? ele é algo infinito e o amor é desordem pode ser nocivo. Algumas pessoas matam por amor. Enfim, não quero hoje falar, né, as ordens do amor. Eu quero trazer agora essas ordens do amor para o xamanismo. A primeira eu falei para vocês que era pertencimento. Esses povos, eles são pertencentes, eles não querem sair de lá. Estou falando dos povos autênticos, né, que, que ainda, ainda trazem forte a sua cultura. Esses povos são pertencentes, têm uma função, tem uma função de vida, tem uma função mediante todo, todo o contexto, ou da aldeia, ou da comunidade. Há um pertencimento com a terra, eles se sentem muito pertencentes ao sistema da terra. Eles têm isso já implícito em toda a sua psique, em todo o inconsciente coletivo daquela comunidade. A mesma coisa acontece com o equilíbrio de troca. Você já viu o um índio matar para guardar comida? Você já viu uh, se estocar comida? Não. Eles têm um equilíbrio de troca com a natureza perfeito. Perfeito. Um equilíbrio de troca entre eles. Ninguém quer ter mais que o outro ali. Ok? E a última que eu falei, equilíbrio de troca era, né? Equilíbrio de troca ficou faltando a vamos lá, eu falei. Eu falei é, pertencimento, falei equilíbrio de troca e hierarquia, hierarquia. Olha só são chamados de anciões, as pessoas mais antigas da aldeia. Elas têm o respeito, são conselheiros, ao passo que a nossa civilização né, joga os seus idosos, né, os asilos, é, não inclui, não traz respeito, não traz o ouvir, não traz o cuidar desses idosos. Então, onde eu quero chegar? As três ordens do amor são praticadas em perfeição por esses por essas comunidades, por esses povos xamânicos. Então, eles são perfeitamente sistêmicos. Então, constelação xamânica, para desmistificar as pessoas que pensam que o que vai acontecer no um ritual, vai ser um ritual uma constelação xamânica, não. Toda constelação é xamânica e todo xamanismo é sistêmico. Existem outras constelações, a transdimensional, a transpessoal, que eu não quero falar aqui. O que eu queria trazer hoje para cá é que algumas pessoas me procuram fazem constelação comigo e falam, Paulo, foi sensacional, foi bacana, realmente, a minha mãe passou a ver isso de outra maneira, meu irmão mudou completamente, as coisas, aquele dia que eu descobri o meu lugar, que eu não era o primeiro filho, eu era o terceiro, eu realmente passei a ficar no lugar certo, eu passei a receber as coisas da vida, etc né? etc, etc etc. Da mesma maneira que eu escuto isso, eu escuto algumas pessoas falarem assim, Olha, Paulo, eu vou fazer uma constelação com você, mas eu já fiz uma constelação antes. E não fluiu muito bem. Bom, podem acontecer várias coisas. Primeiro, você podia estar <coughs> sem muita abertura naquele momento. Né? Essa é a primeira hipótese. A segunda é que existem nós consteladores também por aí. Existem pessoas que trazem uma teoria pronta, tentando aplicar de maneira teórica. Olha, gente, a constelação é uma experiência, é um eixo experiencial evolutivo. É uma ressonância mórfica. É um campo fenomenológico. Se eu tentar teorizar a constelação, é óbvio que eu não vou conseguir o resultado da experiência. Então, constelação é, uma, é um refinamento da leitura do campo. É criar um campo, saber criar um campo e saber ler esse campo. E depois aplicar as ordens do amor, as ordens da ajuda, toda a teoria. Mas nessa ordem, as pessoas às vezes vêm com, só com a teoria. E acontece isso mesmo. Existe também a preocupação em ser alemão. Gente, eu quero que meu trabalho evolua muito. Eu sempre vou honrar o criador, o descobridor da constelação, Bert Henning. Mas eu não sou o Bert Henning. Eu não sou alemão. Eu não posso trazer o contexto de uma Alemanha para cá. Nós estamos no Brasil. Isso aconteceu com a psicanálise nos anos 70. Todo mundo queria ser Freudiano rígido. Olha no que deu. Ninguém mais aplica isso, porque não dava certo. Mas eu tenho uma teoria, essas pessoas que falam, é, meditação segundo Satyananda, é, meditação segundo Maharishi, psicanálise segundo Freud, constelações segundo Bert Heinegger. Essas pessoas ainda não estão seguras com o seu apoderamento e precisam da chancela. Olha, se algo der errado, eu fiz igual ao Bert Heinegger. Eu estou trazendo essa reflexão aqui porque eu tenho percebido isso, esses movimentos, eu tenho percebido essa preocupação, como eu disse, é muito importante honrar a fonte, mas não copiar a fonte, nem é isso que Bart Heinegger quer, a constelação também vem sofrendo é, alterações, alterações não, evoluções, né? existe agora o movimento do espírito, o movimento da alma, onde se consideram os estágios mediúnicos, como é que um psicólogo só com a formação de psicologia vai saber lidar com isso? se ele não tiver uma interação com esse campo fenomenológico, com esse campo de ressonância. Essa reflexão eu queria trazer para vocês mediante tantas coisas que eu já escutei sobre constelações. Existem muitos profissionais bons no Brasil. Né? Procure, antes de você fazer uma constelação, procure o respaldo, mas não o respaldo acadêmico. Eu tenho uma pós-graduação em psicologia, é, eu não fico jogando isso, porque não é um estudo, é a percepção. Então, sabe, procure saber mais, procure assistir, para depois você não chegar até mim falando falar, olha, eu, perdi um, eu tive um desgaste energético, emocional, é, inclusive financeiro, e aquilo não funcionou da maneira correta. Porque isso acontece em todos os meios, todos os ramos. Agora, se você entrar no meu site lá, ww.rolsegoliveira.h, você vai ver depoimentos gravados, depoimentos escritos, de quantas transformações esse trabalho é capaz de levar esse trabalho, a gente fala que ele muda presente, passado e futuro a gente fala que esse trabalho te coloca no lugar imagina isso, você está pensando que você é o primeiro filho e a sua mãe abortou um filho antes de você tanto faz se foi espontâneo ou se foi provocado, um julgamento nessa esfera então você não é o primeiro filho você é o segundo e você está com toda a carga do primeiro filho além de estar no lugar errado, não receber o fluxo, você está no lugar errado. Então, muitas vezes, um reposicionamento, a gente chama isso de constelação estrutural. Um reposicionamento, basta. As constelações, elas não precisam ter três horas de duração. As constelações não precisam de um monte de coisas que a gente vê a ponto de me sentir na obrigação de gravar esse vídeo, esclarecendo isso para vocês, que a gente vê por aí. Há muita mistificação em cima da constelação. A constelação é algo simples. É algo divino É algo energético Que se, se deixar fluir Além do ego do constelador Existe um refinamento, um campo que fala muito mais Fala muito mais alto Do que todas as suas formações acadêmicas é, E etc, etc Fala muito mais do que aquela postura que ele quer defender Ou que às vezes ele não consegue defender E busca a chancela do senhor Bertrand É, é com muito amor que eu falo isso Porque a gente vive uma nova era né? As pessoas se enganam Principalmente você aí, terapeuta. Às vezes você se engana e acaba levando esse engano para outras pessoas. Um verdadeiro curador, ele tem que primeiro olhar, olhar para as suas questões. Antes de se empoderar, ele precisa olhar para todas as suas questões, olhar como ele, como ele se vê dentro desse contexto de cura, né? olhar os seus estudos para ver se ele está trazendo teorias ou se realmente essa teoria serviu para expandir a sua percepção. Aí sim ele pode estar preparado para fazer um trabalho. Então, eu queria muito deixar esclarecido todos esses é, esses itens para vocês, esses tópicos. Eu vou deixar aqui na, na, nas legendas, eu vou deixar meu WhatsApp. Eu tenho um grupo onde a gente fala bastante, é, fala de formações, fala de constelações. Ah, convido você a vir, vir ao trabalho meu que eu estou fazendo em vários lugares de São Paulo, inclusive do Brasil. Eu deixo aqui meu super, meu super carinho, meu super amor. Às vezes a gente tem que colocar algumas percepções, de maneira mais objetiva, sempre a serviço de algo maior. Eu não falo o nome do Paulo, eu falo em nome de alguém que quer o melhor para você que está aí, para as pessoas que estão ao seu redor. Eu não estou preocupado em defender uma doutrina ou defender um grupo de pessoas, eu estou preocupado em que nesse fluxo da nova era a verdade chegue à tona para você. então o meu house, house significa assim falei, eu ponho muito poder no que eu estou falando, eu ponho muita verdade e ponho a minha divindade para falar com a sua divindade. Gratidão.